Sérgio Moro e Flávio Dino bateram boca em comissão do Senado O senador pelo Paraná, ex-juiz da Lava Jato, reclamou da postura do ministro Que responde aos questionamentos debochando dos senadores de oposição Dino já havia tripudiado na mesma audiência sobre Marcos Duval E Moro exigiu respeito O parlamentar fez uma longa explanação sobre a situação do crime organizado no Brasil E apresentou questionamentos ao ministro Ministro, foi divulgado recentemente das estratégias do Ministério da Justiça a reaposta no Pronace 2 que no fundo é uma revitalização do Pronace que foi um programa da época do governo Lula e teve a sua duração ali entre 2007 e 2011 os estudos que foram feitos em cima dos resultados do Pronace apontaram que apesar do elevado dispêndio de bilhões de reais eles não geraram resultado pretendido. Destaco aqui um trecho de um estudo Pronas e a produção de política nacional de segurança. Pronas representou uma proposta distinta de segurança do país, abrindo espaço para a participação da sociedade civil para melhor atendê-la. Formulou-se ações para reverter o quadro de jovens infratores, combater a cultura do machismo, abrir espaço à participação de lideranças comunitárias na resolução dos problemas relativos à criminalidade. No entanto, o Pronace não obteve êxito social, não conseguiu atingir as metas de redução da criminalidade, aplicou-se em recursos em projetos sem retorno, e aliado a isso as condições administrativas do Ministério da Justiça contribuíram para o seu fracasso. Os dados objetivos, ministro, apontam que quando o Pronace começou, isso são dados do ato da violência, haviam 48 mil assassinatos por ano no Brasil. Quando o Pronácio foi encerrado em 2011, eram 52 mil assassinatos. Aliás, o próprio ministro José Eduardo Cardoso descontinuou o Pronácio, porque ele não apresentava resultados. Isso não significou a parada do, da subida dos índices de assassinatos. Em 2016, que foi o último ano do governo do PT, foram 62 mil assassinatos, que voltaram a cair apenas em 2018 e seguintes. O PRONACI também foi marcado, ministro Flávio Dino, por casos de corrupção. O coordenador nacional do PRONACI, Francisco Narbal Alves Rodrigues, foi condenado por corrupção. Cumpriu pena, inclusive, condenado pelo menos em primeira e em segunda instância. A minha indagação, a Vossa Excelência, é por que insistir num programa que não deu certo no passado para a redução da criminalidade. Se esse programa é o carro-chefe do Ministério da Justiça ou se tem outras estratégias mais importantes. E se o Pronace 2 for o carro-chefe do Ministério da Justiça e já foi demonstrado que ele não funcionou no passado, quais foram as medidas tomadas pelo Ministério da Justiça para evitar que os mesmos erros sejam repetidos e para evitar novos desvios de valores ali no Pronace? Uma preocupação, ministro, aí eu vou para a minha segunda pergunta, que acho que se depreende aqui das perguntas dos demais colegas, nós não estamos vendo, com todo respeito, uma estratégia clara do Ministério da Justiça para o enfrentamento do crime organizado. Foi mencionado aqui pelo senador Flávio o problema do Rio de Janeiro, dos territórios dominados pela violência, em parte contribuiu à decisão da DPF para dificultar o trabalho da polícia. Foi destacado aqui pelo senador Magno Malta a estratégia de desarmamento dos CACs, mas, do outro lado, não está claro qual que é a estratégia para desarmar o crime organizado. Então, a minha indagação também, a vossa excelência, é quais são os projetos que o Ministério da Justiça já encaminhou ou os projetos que estão dentro do Congresso Nacional, no qual o Ministério da Justiça aposta... Para enfrentamento da criminalidade organizada e aqui ministro eu também queria pedir aproveitar pediu o apoio de vossa excelência para o projeto pl 307 que eu apresentei na esteira da descoberta daquele plano de ataque do pcc a minha e minha família aliás agradeço até o trabalho da polícia federal feito a esse respeito mas é um plano muito simples um projeto muito simples que criminaliza o planejamento de ataque pelo crime organizado a agentes da lei que enfrentaram o crime organizado. E, além disso, reforço a segurança de juízes, promotores e policiais em situação de risco por conta do crime organizado. Deve ser votado amanhã na CCJ. Eu sei que Vossa Excelência tem conhecimento do projeto, ele foi entregue pela minha esposa. E eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse projeto. Por fim, ministro, é, aqui. E assim, não, não, não quero ser desrespeitoso, não quero ser ofensivo, nada. Eu registro só a minha solidariedade aqui ao, ao senador Duval, porque acho que não pode ser tratado com deboche. Sei que tem divergências, mas eu estive nessa casa aqui quando ministro da Justiça e foi ouvido pelo Senado. E tive inquirições muito duras, senador Petecão, muito duras. Mas eu não agi com desrespeito em relação a nenhum senador. Então, só peço assim um certo cuidado no trato com os nossos pares. E aqui é a última pergunta, caminhando para o final, então, senador Pedacão, é, O projeto das fake news. Não se trata, ministro, de discutir se tem que ser regulado ou não. Eu acho que tem um consenso que é necessário uma regulação. Ninguém concorda com incitação à violência. Ninguém concorda com ameaça na internet, nas redes sociais. Não pode ser um espaço de ninguém. Agora, a grande questão é qual a regulação. Esse é o ponto fundamental e quando a gente vai ver o PL 2630 que o governo estava apoiando, isso é inegável, é um projeto que ganhou 40% do tamanho dele nas últimas duas semanas antes da colocação em votação, um projeto que não passou em comissão especial, um projeto que previa a criação de uma entidade de supervisão autônoma para controlar a internet sem que houvesse previsão na lei de como ela seria composta, que depois foi suprimido e aí sequer o governo saberia dizer quem queria exercer esse papel de execução da regulação. Então vamos deixar muito claro, não é discutir preto no branco, frio ou calor, regulação ou não regulação, mas é qual regulação que nós queremos. E o espaço próprio para essa regulação, V. Excelência Senador, tem uma carreira pública, Vossa Excelência sabe, é o Congresso Nacional. Não pode ser o Supremo Tribunal Federal, tem um papel relevante, sim, mas é um papel pontual. E não pode, porque há uma discussão, divergências razoáveis em termos da regulação, ser transferido isso para o Supremo Tribunal Federal. Senador Sérgio Muro, o seu tempo está esgotado. Só para finalizar, ministro. Preocupação aqui, ministro, e aí, é aí. Foi colocada essa discussão está em andamento e de repente veio o ministério da justiça e diante das posições contrapostas das grandes plataformas que têm o seu direito ao debate elas foram ameaçadas por multas elas foram ameaçadas de ser processadas e eu vi suas palavras aqui e me fiquei preocupado que vossa excelência disse que as têm o desejo de controlar a economia controlar o debate político que não concordam em ouvir besteiras. Eu, eu acho que quando se utiliza esse tipo de, fra, de frase, seja aqui ou seja lá, acaba cerceando o debate, ministro. Senador, essa senador. é a minha preocupação. Obrigado aí pela sua E é aqui que eu registro esse, esse ponto e indago daí a vossa excelência se não entende que essa regulação tem que ser melhor discutida no Congresso Nacional. A partir de então, Flávio Dino começa a reclamar que não está participando de um debate, e sim de uma audiência pública. E os senadores do PT começam a tumultuar para tentar silenciar a palavra de Sérgio Moro. O parlamentar disse que Flávio Dino não precisa desse tipo de comportamento, ou seja, de debochar dos parlamentares de oposição. O pergunta sobre estratégia, eu já acentuei na minha exposição inicial, o centro da estratégia é o SUS, é o Sistema Único de Segurança Pública, integração, operações integradas. Eu imagino que o senhor tenha aludido a projetos de lei, realmente nós temos uma diferença, quando o senhor foi ministro, o senhor focou em projetos de lei, o chamado pacote anticrime que não produziu resultados é, importantes, infelizmente. Eu não sei de quem foi a responsabilidade, se sua ou de outras pessoas, mas nós temos uma visão diferente. Eu estou priorizando outra visão, em vez de um conjunto de projetos muito amplo, focando em quatro ou cinco projetos que eu mencionei aqui, Código de Processo Penal, Lei Orgânica da PM, Lei Orgânica da Polícia Civil, portanto, três projetos de lei de grande importância, medidas infralegais e política pública com os Estados. Então, realmente são estratégias estratégias diferentes, Aqui o senhor adotou quando foi ministro do governo Bolsonaro e aquela que eu tenho adotado. Em relação às fake news, eh, senador, o senhor sabe, o senhor lembra que está no artigo 102 da Constituição a previsão das ADINS, ADINS, ADC, ADPS, os mecanismos, de, os mecanismos de controle concentrado. O senhor não pode, eu não posso impedir o Supremo de julgar uma ação. Isso seria cerceamento das competências de um dos poderes do Estado. O que eu aludi é que nós temos adins propostas lá. Adins que foram propostas e que o Supremo tem direito de julgar. O senhor não pode impedir, ninguém pode impedir. E quando o Supremo julgar a constitucionalidade, constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil na internet, é claro que é uma função normativa. O senhor lembra disso, eu acredito que o senhor lembra. E, evidentemente, o Supremo, ao julgar, exercerá as suas atribuições. Isso exclui a votação do PL 26, 2630? Claro que não. Está aqui o eminente senador Alessandro Vieira, o autor do projeto, está aí atrás do senhor. O projeto não é do governo, o projeto é do senador Alessandro Vieira, está ali em 2020. Eu era governador. Se o senhor é contra o projeto do senador Alessandro, esse é um assunto do parlamento. Nós não apresentamos o um projeto, o projeto é de autoria parlamentar. Agora, nós estamos, evidentemente, dialogando com o Parlamento, porque a Câmara pode votar, o Senado pode votar. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra, eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter ah, esse de Ministro, esse, eu, esse tipo de, de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra de legalidade? Eu conheço muito bem a lei, ministro. É, é porque eu porque sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente senhor, reduziu Deus, Deus os assassinatos conhece, em 20%. Eu não presidente, presidente, o comando da Coisa que eu não vi ainda. a nada. De não, eu de não aceito ser é tratado não, com não deboche. O senhor fez uso da é Mas eu não Eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou, tratou. Eu reforço o, o, o, o amigo aqui, o porque, senador, não, porque ele está por só indo na senador, esfera não, não, do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu é estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Senador presidente, Sérgio Moro, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu presidente. não estou faltando com pessoa. Vale eu estou falando... Eu... Nós temos que manter pelo menos na pode... educação. Isso, eu estou conversando isso. aqui com o senador, da forma o senhor como vai interferir. Eu acho que foi muito senador delegante. Senador Moro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta. Perguntas esquisitas, ministro, conte. Foi uma pergunta esquisita. Não, presidente, Eu, é eu acho que mudar, é uma agressividade né? do é ministro vai Ele mudar, vai provocando é isso para depois. Isso, senador. A né? pública. Porque, na verdade, nós temos que manter a palavra do orador Todos os colegas fizeram uso da palavra O ministro ouviu atentamente E agora ele está, pelo menos, tentando responder os questionamentos Mas... mas não Sendo Mas um é eu que vou dizer isso? Isso é violação isso. da minha liberdade esquisita. de expressão. Só eu quero conseguir. isso. foi a pergunta isso. esquisita? Oh, assim tem como o senhor. Eu não tenho é direito de não o é o é perguntar, eu é tenho direito de responder. Não, não, não. Tudo, Tudo de responder. o pessoal acha que é ministro. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei. Muito bem. Se o senhor me diz, o senhor me pergunta por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu, eu acho que a sua pergunta é esquisita, porque o senhor deve lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, lei 8078. E lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra? Está na lei? É claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E, e o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei. Por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então, nós estamos aplicando o conjunto de leis que existem e vamos continuar a aplicar. Aquilo que o Google fez é ilegal. E, por isso, o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e, assim, não é ameaça de multa, não é isso, é aplicação do que está na Lei 8.078. Então, é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos um governo da lei. foi isso o tempo que se rasgava a lei, que se jogava a lei fora no Brasil. O senhor me pergunta, portanto, se o projeto deve ser votado. eu acho que deve. Eu acho que a Câmara deve votar, acho que o Senado, como casa iniciadora, deve apreciar. Agora depende de mim? Claro que não, é um assunto parlamentar. Finalmente, o senhor me pergunta sobre... Ah, o senhor diz que os homicídios diminuíram em 2020 aumentaram, senador Moro. Consulte as estatísticas. 2020, 2020, o senhor era ministro, as os homicídios aumentaram no Brasil. Então, é importante nós lembrarmos o retrospecto para identificar quais são as políticas públicas adequadas em cada momento. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Eh, senador Moro, eh, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra, age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra, defende. E é essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade. Essa é a contundência dos justos. E por isso eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos três poderes do Estado. E é por isso que às vezes eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito, reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso, o senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar e eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok.